Que foram os meus resultados através do aplicativo Instamoney. Isso foi faturado em um mês, tá, pessoal? Mas antes de tudo, nem tudo foi rosa, nem tudo sempre foi assim. Espero que vocês assistam até o final, porque aqui eu vou estar revelando notícias sobre golpes e clonagem de dados. Então, se você não quer perder o seu suado dinheiro, assista esse vídeo até o final, porque aqui eu vou trazer toda a verdade e você vai ter toda a clareza se vale a pena investir ou não no aplicativo Instamoney. Pessoal, sejam bem-vindos nesse canal, eu pedi vocês você se inscrever, dar um like, curtir, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, tá? Pessoal, é o seguinte, para quem não sabe, tá o aplicativo Instamoney, é um app onde você curte fotos e recebe dinheiro por isso. Mas não são qualquer perfil, são perfis de pessoas que estão pagando publicidade dentro do Instagram. Para quem não sabe, né, o botão lá de impulsionar hoje faz com que muitas pessoas, não, não só físicas, né, pessoas que querem se tornar influência, mas pessoas que querem se tornar empreendedoras, querem é, crescer é, páginas do seu, da sua empresa. Do seu negócio ali, paga publicidade para ter mais engajamento, para ter mais perfis visitando e ter ali é, uma alavancagem onde possíveis clientes também estejam com interesse de algum produto. Até a gente mesmo ali navegando, entrando nos perfis, pode ser que você se interesse por alguma página de roupa, ou então uma página de uma empresa. É, de imóveis ou algo do tipo relacionado, entendeu? E o que, que são as tarefas que a gente tem que fazer lá? Basicamente, você tem que seguir alguns perfis, curtir algumas fotos, compartilhar alguns rios. Você tá dando um engajamento para esse perfil que você recebendo, tá? Não achem que você vão curtir um perfil, compartilhar um perfil que você vai ficar rico, milionário da noite para o dia, que não é assim, não é assim que funciona, tá, pessoal? Não acho que vocês vão fazer mil reais em um dia, não tem como. Quem tá prometendo isso pra você é um mentiroso, tá? Tem como você fazer em média ali, de 25 a 50 reais por dia e isso vai determinar muito do seu tempo também, tá, pessoal? Conforme vai liberando os perfis e vocês vão fazendo. Então entendam que é um app de renda extra, não é um app que vai te deixar rico, milionário, tá? Não tem como. Então, lembre-se disso. O valor que eu fiz, eu fui acumulando durante o um mês e obtive esse resultado, tá? E pessoal, a parte muito triste é onde que eu vim falar aqui nesse vídeo, por esse motivo eu vim gravar, tá? É, devido à fama do app, tem muitas influências divulgando muitos anúncios na internet E os golpistas deles aproveitam essas fontes de renda extra para clonar as páginas oficiais tá? do app Eles clonam a página oficial Você acessa... Mas só que tem um porém, eles botam um valor muito abaixo. A página é idêntica, mas eles botam um valor muito abaixo. Você compra, não recebe nada, ainda tem dados todo clonado pelos golpistas. Então, para ajudar vocês, eu vou deixar o link oficial onde que eu adquiri com suporte, garantia e atendimento na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Caso vocês queiram, vai estar tá aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Pessoal, seguinte, é, espero ter ajudado vocês, tirado algumas dúvidas, e agora eu vou mostrar o aplicativo para provar que eu realmente adquiri. Tamo junto. Então, rapaziada, a gente tá aqui, aqui dentro, basicamente, tá? Eu já fiz um saque, então como vocês podem ver, tá zerado aqui, tá? E eu vou curtir aqui as fotos e vocês vão ver aqui que meu saldo vai subir e vocês vão ver que eu vou ganhando dinheiro, ó. Ó, tá vendo lá, pessoal? Ó, subi, subiu, tá? Vocês podem ver. Você faz um real aqui em questão de minutos, tá, pessoal? É isso, galera. Não tem muito, tá? Depois é só clicar em sacar e já era, pessoal. Valeu.